É, como fazer agora com as peças do SPCA? Tem que imprimir todas as assinaturas do presidente, imprimir para pegar todas as assinaturas do presidente, do tesoureiro, e depois tem que digitalizar tudo para inserir no SPCA? Não, não precisa mais imprimir as peças, não precisa mais assinar, faz tudo pelo SPCA, ele vai automaticamente fazer essa juntada lá no PJE, porque ele já está integrado. E aqui vai um alerta. Não protocolem, não façam entrega de prestação de contas pelo PJE, porque vocês vão ficar com processos duplicados. O próprio SPCA faz a autuação diretamente com o PJE de forma integrada. Então, não precisa assinar mais presidente, tesoureiro, nada disso. A procuração do advogado, sim. Não esqueça que a procuração do advogado tem de estar assinada. E não esqueçam também que a própria declaração de ausência de movimentação financeira prescinde também, não precisa, da assinatura do presidente do tesoureiro. Tá bom?